Olá meus amigos, Barra Mulha aqui, prontos para mais uma leva de easter eggs? Esse já é o quarto vídeo de easter eggs do Skyrim. Mas ainda há muitos easter eggs para mostrar para vocês. O problema é que eu estou ficando sem ideias para os títulos dos novos vídeos. Então eu gostaria de pedir a ajuda de vocês que estão assistindo. Podem comentar sugestões de títulos? Os mais votados serão os escolhidos. Eu sou o Barra e esse é Novos 5 easter eggs em The Elder Scrolls Skyrim. Nosso primeiro easter egg pode ser encontrado em um lugar chamado Bleak Coast Cave, que fica um pouco a sul da cidade de Winterhold Depois que você chegar ao lugar, você vai perceber que é uma caverna congelada com vários trolls de gelo, além de muitos ossos e corpos Esses trolls provavelmente iriam encher a barriga com essa galera Depois que você dar um jeito nesses trolls em uma das galerias com restos de ossos, você irá encontrar um esqueleto preso no topo da caverna. Além de uma espada encantada no chão, logo abaixo desse esqueleto. Como vocês também podem ver, essa espada está brilhando por causa do encantamento. Essa situação é uma referência a uma das cenas do filme Star Wars, episódio 5, O Império Contra-Ataca. No filme, o personagem principal, Luke Skywalker, é capturado no planeta de Hoth e fica preso no topo da caverna, com seu sabre de luz no chão, logo embaixo dele. Vale lembrar que o planeta Hoth é um planeta de gelo, bem igual à caverna congelada do jogo. Além de ser o planeta em que os Wampas habitam. O Ampa é uma criatura carnívora bem parecida com os Trolls de Gelo que encontramos nessa caverna. E o esqueleto seria uma representação do look no filme, assim como a espada encantada embaixo do esqueleto, que seria o sabre de luz do personagem. Nosso segundo easter egg pode ser encontrado a caminho de um lugar, que fica próximo à cidade de Marcast, em Hag Rock Redoubt. Quando você estiver a caminho de Hag Rock Redoubt, você passará por uma ponte sobre um rio, Nessa ponte, se é a primeira vez que você está passando por aqui, você poderá encontrar um bode nela. Então, esse bode irá encontrar com outros dois bodes e todos irão embora. Depois que você se livrar dos bodes, volte para a ponte e olhe embaixo dela. Você vai encontrar um troll morto. Esses três bodies e o troll são uma referência a um conto de fadas norueguês chamado Os Três Cabritos Rudes. O conto conta a história de três bodes que estão famintos, já que onde moram não há mais grama para comer. Então eles precisam atravessar um rio para chegar a um campo, do outro lado de uma ponte. Porém, nessa ponte, vive um troll malvado que come qualquer um que tentar passar por lá. O primeiro bode consegue passar pela ponte falando que o próximo bode era maior que ele. O segundo bode consegue passar falando para o troll que o último bode era bem maior que ele. O terceiro bode, de tão grande que é, fura o olho do troll com seus chifres, arremessando-o para fora da ponte, tornando a ponte segura para todos que querem passar. No conto de fadas, o troll apenas desaparece. Mas parece que no Skyrim, ele morreu mesmo. O terceiro easter egg de hoje pode ser encontrado em uma caverna chamada Swindler's Den, que fica a sudeste de Rorikstad, ao sul de Mortal. Quando você chegar nessa caverna, haverá uma recepcionista. Passando por ela e entrando na caverna, logo no primeiro espaço aberto, haverá uma guia. Ignorando ela, à esquerda da entrada, você vai encontrar um boneco de tiro ao alvo. E em cima da cabeça dele, há uma maçã. Esse boneco com maçã em cima da cabeça, é uma referência ao herói folclórico sueco, William Tell. William Tell era um atirador profissional que utilizava uma pesta, e em um de seus contos um duque tirano ficou intrigado com a habilidade do herói como atirador. Então ele ordenou que William Tell e seu filho fossem executados E o único jeito de se salvarem Era se William acertasse uma maçã em cima da cabeça do filho William então tirou duas bestas de sua bolsa O Duque perguntou o porquê das duas bestas Receoso, William então disse Uma era para a maçã e a outra, caso ele acertasse o filho no primeiro tiro Era para matar o Duque O quarto easter egg fica em White Run na Guilda dos Companions, esse é bem fácil de ver. Quando você se juntar à Guilda dos Companions, o líder da Guilda, Kodlak, e um dos membros, Vilkas, vão dialogar sobre você entrando na Guilda. Em um dos diálogos, Kodlak, o líder, vai falar. Sometimes vezes os come vêm para nós, men and women come e mulheres vêm para nós fame. sua fama. Não faz diferença. O que importa é seu Algumas vezes, os famosos vêm até a gente. Às vezes, homens e mulheres vêm até a gente atrás de fama. Não faz diferença. O que importa são seus corações. Logo em seguida, Vilkas vai responder. E seus braços? Esse último diálogo, o que importa são seus corações e a resposta. E seus braços? É uma referência a uma cena do filme Senhor dos Anéis. Em uma das cenas do terceiro filme, Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei, Antes de uma das batalhas, Elwyn e Elmer estão discutindo sobre o hobbit Merry ir para o campo de batalha. Nos diálogos, Elmer comenta, Não é do coração dele que duvido, apenas do alcance de seus braços. Ambos os diálogos são parecidos, mencionando o valor do coração e o braço. O quinto easter egg pode ser encontrado em um lugar chamado Alton Watch Tower, que fica ao sul de Ivorstead. Na verdade, esse local é para encontrar um dos Shouts que o Dragonborn pode usar. O shout em questão é o Marked for Death, que em português é Marcado para a Morte. Esse Shout causa uma diminuição de armadura e de vida por segundo nos inimigos, eventualmente matando-os. Bem, o nome do Shout é possivelmente uma referência a um filme de Steven Seagal. O filme se chama Marked for Death, ou Marcado para a Morte. Exatamente o mesmo nome do Shout. O filme conta a história de um policial aposentado da investigação de narcóticos americana que volta para sua cidade natal e descobre que ela está infestada por uma gangue de traficantes jamaicanos. A referência do Shout do filme fica só no nome igual mesmo. É isso aí meus amigos, esses foram os novos 5 easter eggs para vocês. Não se esqueçam de comentar os títulos para os próximos vídeos. Isso vai ajudar bastante. Se gostaram do vídeo, deixa aquele like. Se não gostaram do vídeo, deixa aquele like. Se quiserem ficar por dentro de mais conteúdo, se inscrevam no canal. Ainda há muitos easter eggs para cobrir. Semana que vem tem mais. Eu sou o Barra Moli e estou terminando a transmissão. Fui!